Anísio, sou pastor das igrejas Batista Independente de Maceió, sou presidente da UMBIS, a União dos Ministros Batista Independente Sergipe Alagoas, e aqui nós temos um livro muito bom da nossa convenção, que vai lhe ajudar muito na campanha de jejum e oração, 40 dias quero falar, o no nome do livro é Multiplicação, se você comprar esse livro com certeza vai ali ajudar muito nessa campanha, ele vai dar o manual completo para você fazer essa campanha de jejum e oração. Deus que abençoe a todos.